Oi pessoal, aqui é a Monique Cristine, dela escreveu E sim, vai ter vídeo de book haul semestral Vou mostrar pra vocês todos os livros que eu comprei, ganhei e recebi Nesses seis meses que passaram Eu acho que, eu tenho, eu, tenho, eu tenho plena certeza que são seis meses Porque o último book haul foi em junho Então vou mostrar os livros que chegaram em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro Porque eu acho que eu não vou receber mais nenhum livro Então, né? A gente já dia aí os vídeos que estão atrasados, a gente já joga pra frente, já faz tudo. Então bora lá, né? Bom, o primeiro livro que eu recebi foi o A Revolução 8020. Eu recebi esse livro da editora Gutenberg. É um livro, eu não vou te falar autoajuda, porque ele é um livro mais acadêmico-administrativo. Até então, vou ler aqui ó, na ficha, ó, realmente, ó. Administração do tempo, conduta de vida, eficiência industrial, aspectos psicológicos, produtividade no trabalho, sucesso e negócios. Então ele é um livro basicamente sobre como você ser bem sucedido na sua vida. Esse autor, ele pegou esse princípio 80-20, que ele é muito visível no ramo dos negócios e no ramo administrativo, meus irmãos estão pulando na casa. E fez esse livro aqui para você aplicar isso no seu dia a dia, na sua vida, nos seus estudos, no, no seu, na sua vida mesmo. Ele dá exemplos bem práticos de, de como você pode... É aplicar esse método, ele tem tabelas assim, ó Que aqui diz, ó Uma vida simples significa menos trabalho que você não gosta e que não realiza bem E mais trabalho do que você gosta e realiza bem Uma vida simples significa menos tarefas feitas apenas por obrigação e mais alegria e diversão Uma vida simples significa menos rotina e mais surpresas Então esse livro ele é bem inspirador nessa questão de tipo... Eu posso melhorar a minha vida, então vou tentar, né? Porque a ideia é você investir 20% de você e receber 80%. Isso pra tudo. Você investe 20% do seu esforço e tem 80% de sucesso. Você investe 20% do seu tempo e obtém 80% de prazer. É assim: esse é o princípio e eu gostei bastante. E tem resenha lá no blog com algumas fotos e tudo que eu achei do livro. E o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E... Os próximos dois livros eu comprei. O primeiro foi Confissões de Marganães com Indemoral é Um pouco da Mágica, da a autora da minha vida, Thalita Rebouças. Eu nunca explanei muito sobre Thalita Rebouças aqui no canal, que não faz nenhum sentido, porque ela é a minha autora favorita. Aqui tem todos os livros que eu tenho dela, toda essa coisinha que colorida, Thalita Rebouças. Mas é porque eu estava planejando fazer um vídeo especial no dia do aniversário da Thalita, só que não deu Então eu vou continuar, é, conforme os vídeos vão correndo, eu vou comentando sobre Thalita Rebouças e, Enfim, né, eu Tô estou pensando em alguns vídeos para falar sobre Thalita Rebouças, que eu gosto muito dela Eu lembro que eu falei dela uma vez em na minha resenha de Não Se Apega Não Que eu falei que a escrita me lembrava um pouco Thalita Rebouças, por falar, né, da da vida do cotidiano de uma jovem então... é vamos tentar falar mais de Thalita Rebouças então eu comprei o um lançamento né, da Thalita Rebouças, esse pelo editor Arqueiro né? e também comprei o Fala Sério Mãe na capa das primeiras edições que é essa edição aí da roupa esse aqui eu achei muito sebo e eu queria nessa capa aqui porque todos os meus livros da Thalita Rebouças, da série Fala Sério, são nessa capa e eu prefiro essa capa do que as novas. depois eu comprei dois livros da coleção do Mundo Estranho, que foram esse aqui, que são os maiores vilões da história, e esse aqui, que são o lado sombrio da infância. Esse aqui vai falar sobre os vilões mais famosos da história, né? Ele é bem literal, né? E esse aqui vai falar sobre é, teorias, e etc. Esse aqui é bem. pra quem vive bastante tempo na internet já, já vai saber que tem aqui, por exemplo, tem a Teoria Pixar, tem. É, o lado negro das histórias do, dos contos de fada tem a questão do Mickey e tal Harry Potter, então né eu comprei principalmente por causa das capas que são muito bonitas e porque eu achei o preço super em conta, eu paguei R$17,90 em cada, então gostei bastante, vou ler e provavelmente vou escrever alguma coisinha lá no blog dos dois os dois últimos recebidos da editora Hulk foram Scarlet e Aedera. Da Morte, Scarlet, é pra eu continuar lendo, né? Cinder, mas eu nem comecei. Mas já tem Scarlet aqui, a gente vai ler. E A Herdeira da Morte é o livro pra eu ler, pra ter vídeo lá no canal da Editora Rouco. Então, acompanhe lá no canal da Editora Rouco, que em breve vai ter vídeo de Herdeira da Morte por lá, tá bom? O último livro que eu recebi foi O Mundo de Dentro. Essa HQ é lindíssima da Bruna Vieira com a Luca Fagi. Ai, gente, toma amor essa HQ. Eu já li, vai ter resenha aqui no canal. Foram esses os livros. Para seis meses. Eu tô falando, eu sou um ser humano muito econômico. Então me contem aqui nos comentários o que, é que vocês compraram aí nesses seis meses. Muito louco, se foram muitas coisas como eu, né? Ó, oh, muitas coisas. Se vocês compraram mais livros, me contem aí nos comentários. Me contem quais desses livros que eu citei vocês já leram e quais vocês estão mais ansiosos para que eu leia e grave resenha. É isso, um grande beijo, tchau e até a próxima!